Salve pessoal, que é marqueirinho da própria Startup. Eu estou aqui com o Marcelo Germano, que desenvolveu uma metodologia para pessoas que querem desenvolver seu trabalho, mas sem ter que ficar 24 horas dentro do seu, dentro do seu empreendimento. Marcelo, fala um pouco da sua experiência de como você desenvolveu essa metodologia. Bom, o conceito do empresa autogerenciável foi desenvolvido com base na minha experiência. Eu sou dono de pequena e média empresa, então eu tenho três empresas, mas o que aconteceu foi que quando eu abri a minha empresa, eu abri a minha empresa do jeito que a maioria das pessoas abre uma empresa. Então eu tinha um perfil técnico, eu conhecia de alguma coisa e abri alguma coisa em cima do que eu conhecia. Do mesmo jeito que o dentista ele abre o consultório odontológico, o médico abre uma clínica médica, o engenheiro abre uma construtora a pessoa abre um negócio em cima daquela habilidade que ela tem. E, e muita gente recomenda que as pessoas façam isso e está ok. O grande problema disso é o seguinte, saber fazer uma atividade técnica não tem nada a ver com dirigir uma empresa que faz um trabalho técnico. São coisas que estão de lados totalmente opostos. Então, por exemplo, o cozinheiro vai e abre um restaurante e saber cozinhar não tem nada a ver com tocar um, um restaurante, porque o dinheiro do restaurante não é ganho na cozinha ele é ganho no salão então, na minha empresa, quando eu comecei a perceber que o fato de eu dominar o tra trabalho técnico e ter que fazer tudo, isso me escravizava. Eu trava sete horas da manhã, saía meia-noite e as coisas não funcionavam. Então eu passei por um processo. Fiz consultoria de todos os tipos, enquanto sistema de gestão de qualidade, certifiquei os 9 mil e continuava trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. E aí, o que aconteceu é que eu percebi que tinha alguma coisa errada e, daquele jeito que estava, eu ia acabar sem família, talvez terminaria muito rico, né? mas sem família, sem filhos, sem amigos, sem nada. E eu comecei um processo, comecei a fazer coach, comecei a fazer um processo de mudança. Por conta disso, eu pude... É, minha empresa estava crescendo, eu pude ter tempo livre, Consegui vir para os Estados Unidos, fiquei seis meses nos Estados Unidos, fiz um, alguns cursos aqui, voltei pro Brasil, mudei de cidade, pro sul de São Bernardo do Campo, fui para Florianópolis, Florianópolis eu montei mais duas empresas. É, então, o que que aconteceu? É, quando eu entendi o, o, o, o sistema de gestão que eu montei, do jeito que funcionava, eu, eu entendi que eu podia ensinar isso para pessoas, tá? E então a gente faz isso, ensina isso para as pessoas de um jeito muito simples. E a grande, a grande sacada é, você vai fazer o trabalho operacional durante um tempo, você tem que arrumar pessoas para fazer o trabalho operacional e você tem que se dedicar na estratégia e no crescimento da sua empresa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar. Se você está ocupado fazendo seu negócio funcionar, quem que está ocupado fazendo a sua empresa crescer? Então tem algumas coisas que você tem que fazer. Primeira coisa, você tem que ter clareza de onde você quer chegar que ter clareza de onde você quer chegar, você tem que ser uma pessoa que delega, você não pode ser centralizador, você tem que focar em resultado, você tem que se focar em desenvolver pessoas, você tem que se focar em desenvolver seu negócio. Desse jeito você deixa de ser escravo da sua empresa e passa a ser, vamos dizer assim, um empresário, um dono de empresa no, no melhor sentido da palavra mais uma pergunta, o pessoal de startup às vezes tem muito medo, eles tem ideias mas tem medo de aplicar essa ideia e transformar em algo concreto, e agora com esse cenário, todo mundo fica falando ah, mas o Brasil em crise, está tudo difícil que conselho você dá para as pessoas que ainda estão com esse tipo de pensamento? Bom, o medo faz parte do ser humano todo ser humano tem medo, quem fala que não tem é mentira, os empresários mais bem sucedidos tem uh, medo tá. tá com medo? Vai com medo e tudo agora, quanto a cenário e quanto a influência positiva, eu te aconselho Desliga a sua televisão, tá? se afasta de pessoas negativas e procura fazer o teu trabalho com o máximo de dedicação, com o máximo, com o máximo é, de amor, com o máximo de carinho, que o resultado vem. As grandes empresas surgem na crise. Muito obrigado, Marcelo. E espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, Marco. Um abraço para vocês. Até mais.